Bom, pessoal, aqui tá a atividade que vocês vão fazer, a segunda atividade. E aí, as bolinhas que eu tenho disponíveis, né? Se você não tiver bolinhas desse tipo, desse tamanho, faça a sua bolinha. Pode ser uma bolinha de papel também, tá? Pode ser a tampinha da garrafa, se for num terreno que desliza. Aqui eu tenho o rodo, que eu vou bater nesse sentido, na bolinha. Alargada. E aí, vocês estão vendo que eu coloquei aqui as casinhas. Só que elas não estão na ordem da largada, eu vou ter que passar direto e acertar na casinha 1, que é o copo. Da 1 é que eu vou para a 2, na sequência 3, aqui a 4, a 5, a 6 e lá no final a 7. Vocês terão que passar a bolinha com até três tacadas por todos os as casinhas, ok?